Boa tarde, bem-vindos ao terceiro webinário da Academia Brasileira de Ciências sobre o tema geral, o mundo a partir do coronavírus. É a nossa contribuição para o debate, para a discussão em torno de questões que aparecem agora durante essa terrível pandemia. Esse é o terceiro encontro. Nós Teremos hoje um evento sobre trabalho e diversidade com a participação de Nádia Araújo Guimarães, que é professora titular do Departamento de Sociologia da USP. Teremos a participação da Sabine Righetti também, que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e que atua no Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo. Ela coordena a plataforma Bore. E a Márcia Barbosa, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências é envolvida em várias iniciativas sobre o tema de gênero na Física e, de fato, por suas iniciativas nessa área, ela recebeu um prêmio da Sociedade de Física dos Estados Unidos, em 2009. Recebeu também o prêmio L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência na América Latina. É interessante destacar que desses cientistas, quase 200 cientistas que estão no nosso banco de fontes, um terço...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 Hã? enfim, a gente tem uma sociedade para a qual a gente trabalha, não importa a sopra de letrinha do partido que está no governo.